Eita, nossa senhora, que medo! Menino, vai dar suxioto, vira para lá, que eu não quero ver você não. Ô, oh, você está aí, tudo bom? Seja bem-vindo à unidade número 1, um, o que é pesquisa. Estamos no tema 2, a pesquisa e sua importância. Quando a gente fala em pesquisa, a gente lembra de estudo, é claro. E como é que você pesquisa? Como é que você estuda? Você estuda por sites? Por jornais, por redes sociais, por livros, por mapas, por estruturas, né? por exemplo aqui o esqueleto, por onde você estuda? Será que tudo é fonte de informação? Exatamente, tudo é fonte de informação. Até mesmo, professor, as redes sociais? Sim, até mesmo as redes sociais. O problema não são as fontes de informações, e sim as informações que elas contêm. Por exemplo, eu posso me informar nas redes sociais? Posso, mas será que a informação que eu adquiri, que eu peguei, que eu tomei para mim nas redes sociais é interessante, é relevante ou é verdadeira? Às vezes não. Quantas pessoas caem em fake news, não é isso mesmo? Então todas as fontes de informações podem ser pesquisadas. Você pode pesquisar no Wikipedia, você pode pesquisar no Google Escola, você pode pesquisar em um livro didático, aliás, a gente deve escolher as nossas fontes de informação de acordo com as nossas necessidades informacionais, e o que seriam essas necessidades informacionais? Por exemplo se eu vou estudar ciência, eu tenho que ter né, um livro de ciência, ou senão eu posso pesquisar através de um, de um esqueleto humano, por exemplo ou se eu vou estudar geografia, eu posso pesquisar no meu livro didático ou em alguma outra fonte que trabalhe com geografia mas Mateus, por que dois livros? por que tanta coisa para estudar se eu posso pegar o meu livro didático e estudar? calma! o livro didático não é um fim, é um meio eu posso estudar consultando duas ou mais fontes de informação Para quê? para aprofundar o meu conhecimento por exemplo, o mapa que eu estou estudando aqui é um mapa da Grécia da Grécia Antiga ele traz informações dessa época da Grécia. Eu não vivi essa época, tampouco viajei, eu conheço a Grécia. Porém, através do mapa, eu posso me informar. Ah, professor, mas o professor de geografia já mostrou para mim essa informação é, na sala de aula. Tudo bem, mas você pode ter outras informações disponíveis no mapa. Eu posso ter, por exemplo, informação disponível nesse esqueleto, onde eu vejo a estrutura do externo, as costelas a coluna vertebral, né? até o estilo da mão, né? os ossos que compõem a mão. Então eu posso ver essas estruturas, coisas que no livro didático eu posso não ver, eu posso não ter essa patasta de aprender pegando, olhando na prática. Então ter duas ou mais fontes de informação é sim importante. Então sempre ler, sempre estudar. Sempre se aprofundar, sempre ter contato com mais de uma fonte de informação é importante. Por exemplo, aqui eu estou falando sobre, eu estou lendo sobre fontes de trabalho. Aqui eu também estou lendo sobre trabalho e outros conteúdos. Eu tenho informação neste e eu tenho a mesma informação nesse. Mas aqui ela é passada de uma forma e nesse outro livro passado de outra forma. Então estude sempre por mais de uma fonte de informação. Até porque quando estudamos mais sobre um determinado assunto, a gente obtém mais conhecimento sobre este assunto e, consequentemente, a gente tem mais empoderamento sobre o assunto. Então, a pesquisa e sua importância está aí. Quanto mais se pesquisa, mais você tem conhecimento, mais você se apropria do assunto. A gente se encontra no próximo tema, que é o tema número 3. Até lá!